Como a Mercedes, Gabriel, eu vou por dois anos seguidos. É, é, é um mistério mesmo. Aí teve a parte do Toto Wolff também, se ele é um chefe que trabalha só com tudo perfeito. É, eu acho é. que não, porque eu acho que, a, eu, eu acho que o Toto Wolff foi muito importante no processo de, de transformação da Mercedes naquela potência absurda que ela foi. Então ele não pegou a equipe no primeiro lugar. Ele ajudou a levar para a primeira colocação. É, e acho que o Toto Wolff... Teve um papel importante ano passado numa recuperação boa da Mercedes. Mas, obviamente, ele tem um papel importante também no fato do carro ter piorado completamente de um ano para o outro. É, e eu acho que é, é isso que a Eve falou, né? Ele bateu no teto, ele chegou no limite. As outras equipes conseguiram margem para evoluir e ela não. E aí eu acho que tem uma coisa que aí passa muito pelo Toto. É, que é a insistência no conceito que a Mercedes usa, que é um conceito muito diferente das rivais. E aí passa, obviamente, pela chefia, pelos engenheiros, e, e aí me parece um pouco de... uma insistência meio que no orgulho, assim. A Mercedes se nega a admitir que errou. É, por mais que ela admita nas palavras, nos atos ela tem mais dificuldade. Então, a partir do momento que ela não faz um projeto novíssimo de carro... Eu acho que ela tem dificuldade de assumir que ela fracassou e está na hora de assumir e de trocar de carro. É, passou da hora de ter alguns pods aí. É, passou da hora. E você Guima, o que, que você acha a respeito? Como é que eles erraram a mão em dois anos? Parece que o W14 é o W13 desuntado de carbono preto eu acho que existe aí uma, uma certa é, teimosia acho que a Mercedes teimou em mostrar que é, o, o, o caminho deles era, era era correto era único né nessa coisa da identidade de não não copiar ninguém não ir atrás da, da evolução de ninguém fazer as coisas é, por conta. Então tem uma, um elemento de teimosia que é muito próprio também do Toto Wolf. É, ele é muito teimoso, né? Então assim a gente vê em vários em assim, vários episódios ao longo do tempo aí em coisas que ele insiste. Mais recentemente aí é, ele tendo um surto aí numa numa reunião com as equipes lá e <risos> enfim e dizendo que ia atrás de cada um deles enfim. Então assim tem uma tem um elemento desse que talvez é, seja colocado aí dentro da administração dele, dentro da, um traço da personalidade dele que seja colocado aí dentro da equipe. Então, no momento, eu acho que tem muito a ver com essa teimosia, que quase uma questão de honra fazer esse negócio é, funcionar a pleno, mas não vai funcionar a pleno. Eu acho que em algum momento ele vai ter que dar o braço a torcer e dizer, olha, a gente tentou, era uma coisa inovadora, era completamente diferente, mas não deu certo nesse conceito do, do efeito solo, não funcionou, enfim. O carro tem que ser diferente, tem que ser mais perto das soluções das rivais e não tem muito o, o que dizer. Mas ele é um cara, por outro lado, que, que, que tem o comando na mão. E eu acho que isso é muito importante. Ele tem a liderança na mão. Né? A equipe faz exatamente o que ele quer. Ele está ali sentado. Não é como, por exemplo, a, Mercedes, a Ferrari, que o, o Frederic Vassot está ali, mas ele está respondendo a uma outra pessoa que está no escritório, num, sei lá, entendeu? É, ou o, pro, o próprio Christian Horner ou outras equipes, entendeu? A Mercedes não. A Mercedes trabalha com o chefe ali do lado. E isso é muito importante, né? Então, assim, tanto para... Porque, porque vem acontecendo dentro da Mercedes com essa insistência, então tem esse traço de, da personalidade do Toto Wolff, mas principalmente pelo que eles conseguiram nesses últimos anos, né? Então, assim, ninguém foi tão dominante quanto eles, ninguém venceu tanto quanto eles. Então, assim, é uma história que tem muito crédito, né? Então não dá para você é, desacreditar tudo o que eles fizeram por conta de um, um erro de projeto nesse momento.